Olá! Vamos conversar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares e colesterol. Doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, é a principal causa de mortalidade no mundo e no Brasil também, e está relacionado com os altos níveis de colesterol. Para isso, a gente tem um score que a gente faz para saber o risco de evolução de doenças cardiovasculares no prazo de 10 anos. Uma das escalas que a gente utiliza é o score de Framingham, no qual leva-se em consideração doenças prévias como hipertensão, diabetes, os níveis de colesterol e antecedentes também também de doença cardíaca da pessoa e dos familiares, além do sexo, tabagismo e sedentarismo. É muito importante, se você tiver um fator de risco para doença cardíaca, fazer esse score, dosar os níveis de colesterol e iniciar o tratamento quanto antes, uma vez que a prevenção é o melhor remédio. Eu sou a doutora Renata Dinardi Borges Liboni, médica endocrinologista e acupunturista da Clínica Singular de Londrina e eu volto a conversar com vocês no próximo mês.